O que, que uh, motivou né, uh, essa iniciativa de vocês de criar esse evento Mulheres na Engenharia? A gente tem um outro evento muito grande, que é o Gigantes da Indústria, que ele já acontece há três ou quatro edições. E a gente notou que geralmente são homens que participam desse evento. Né? Então a gente achou que seria muito legal a ideia de trazer um evento similar, mais voltado para mulheres. E aí ano passado a gente criou Mulheres na Engenharia e passou a trazer engenheiras já formadas que tiveram passaram por, por todo esse processo que a gente que está fazendo o curso agora, está uh, passando e que podem trazer um pouquinho da história delas e de como foi estar né? tá nesse curso que é tão masculina, masculinizado ainda e está incentivando um pouquinho mais as garotas a continuarem, né? não desistirem e entrarem, ingressarem nesse mercado. A gente enfrenta muito machismo, sim, no mercado de trabalho, quando a gente sai daqui. Uh, aqui na, na faculdade a gente também enfrenta, obviamente, mas eu acho que quando a gente sai é muito pior. E para a galera mais cética, eu acho que não tem ninguém aqui essa noite cético, mas uh, para a galera mais cética que gosta de dizer que feminismo é vitimismo, é o dado que foi apresentado pela, pela Hora do Brasil, uma encomenda uma, uma pesquisa encomendada para o IBGE ou para a FGV, eu não me lembrar agora. É, mas diz que 55% dos homens se sentem desconfortáveis diante de uma liderança feminina.